Em relação ao eucalipto, Zezé tocou sobre a relação ao eucalipto aqui, eu quando estive nessa época, em 2005, na, na, na secretaria, vereador Geraldo, eu tive um problema com, com, com o engenheiro do Incapé, na época que era o presidente do Incapé, ele veio com um caminhão de eucalipto para eu falei, no florestal não não, por aqui não vai ser distribuído, não. E desde então que? Uma música que eu caí desde a época, por esse que eu estava lá, enquanto estava sob o controle da secretaria, não foi distribuída para o nosso município. Eu já avisava a população naquela época que eu caí de seca tudo. E aí, a prova: nós tivemos no, no, no seminário, eu, o vereador Veraldo, o vereador Janilto, em Coratina, sobre a crise hídrica. No estado de Espírito Santo. E daqui para lá, tristeza, gente. O que você vê plantado? Pasto, seco, eucalipto e café. Pasto, eucalipto e café. O homem tá visando o zumbigo, o dinheiro, capitalismo selvagem. O que, que importa isso? Tanta riqueza, Ei, ó, nós não estamos vendo centenas de famílias ou milhares de famílias vão ficar sem tomar a água, sem beber a água, que não é potável mais, mas é um tratamento, enfim, e todos pensam, quando eles param 48 horas, 72 horas, eu, com a minha humilde percepção, vejo que é muito mais grave do que se imagina. Talvez. Talvez eu não esteja aqui, beleza geral, para ver esse, esse rio doce recuperado. E olha só, vai para o mar. Eles falam nesse assim, mar, para o mar. E no mar não tem vida, não? Ah, é. Vai passar, então vem para o fundo, vai ter o um retorno. Não é isso? Então, pois bem. E aí, nunca tem recurso para esses objetivos, para essas finalidades.